bande guru Pada dandam bhakta bindasam anitam Sri chaitanya prahumbandhenita ananda sahodita ananda nanda nanda nanda nanda bandiradhika charna dayam gopi jano samayoktam vanam manohala Vãn chá kalpa taru ascha ke pásindu bevacha Pati tánang pavanebha bhaishna bebhyo ho namo namah Mooka karoti bacha lang pangung lang girim Yat jatki pátam hang bandi paramanandamadvam Vindhavai tulsi Shna Bhakti Padhe Devishatva Tvai Namunama Narayana Namaskritta Naranchai Vanaratamam Devinswaraswati Vesam Tato Jaya Mudire Shankirtane Kishno Katupudeshe Gauriya Patrasya Brakasa Guru Bhakti Yukto vakti prama da kshajagurvan dhayam sadapari bhavagn abhishto ham teethas padam svabhirinchan saranyam bhitaatiham puno tapal bhavadhipu tam bandhe mahapurushate charunar vindam yat pad pallavanak chataya bisphuriji toki me pigo bavadusho adersi poro Sri Krishna chaitanya pravunte ta ananda shyaddayita da dharasiva sadhihi gaurabhaktavind Sri Krishna chaitanya pravunte shri advita gada dharo siva gaura bhakta binda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Ram, Hare Ajaanulommito bhujokano kaha bhodato Shankirtanu Kapitaru kamala yataksu Visham varo dijavaro jugadharmapalu bande jagat priyakaro karuna Bataru Hari Krishna Hari Krishna Krishna Krishna Hari Hari Hare Ram Hare Ram Ram, Ram, Ram Hare Hare Nama Migangetaba de Pankajam Sura Surai de Vandito de Barupam Bhuktin Vavanurupe na Sada Naranam Vanchakalpaturu Patitanang pavane babush no Ganga taranga kalapam Gauri nirantara bibushi tabam vagam Nara, Yanopriam, Anangamada, Puharam, Sipurapati, Bhajavi Shanatham, Vagi, Sajusha, Badani, Lakshmi, Jasha, Bakshashi, Jasya, Sthihida, Sambhi, Tvam, Nishinga, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna hari hari hari ram hari ram ram ram hari hari Baje majai kamandanam Samastapap pap khandanam bhaje bhaje kamandanaṁ samastapapkananaṁ sada, sadai vanandaṁ danaṁ sabhaktapaprananaṁ sadai bhaje bhaje kamandanaṁ Sama sapaap khanda nam sabhaktacchitaran nam sadaivanan danan nam sadaivanan si bhakti Shri Shila bhakti sarasvati Thakur Prabhupada Paramahamsa sa jagat guruji. Gaudiya Gostipati Shri Sri Lhakti Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Paramahamsa ou indiretamente, tudo é feito pelo Senhor Supremo. Nós, tipo nós temos a tendência de dizer: eu sou aquele que faz, eu pensei, eu fiz, eu agi. Mas tudo é feito pelo Senhor Supremo. Na nossa vida existem incontáveis problemas que tentam destruir nossa vida. Esses problemas chegam até nós, mas Prabhupada Bhaktivedanta explica que todos esses problemas existem para que você possa entender que o problema material, na verdade, não é a questão central. Esses problemas nos testam, nos criam obstáculos, tentam destruir nossa vida. Incontáveis problemas estão lá para nos fazer entender que eles não são necessários, que nós não devemos ficar tentando resolver todos esses problemas. Krishna quer dizer, eu estou te chamando, vem até mim, mas você vai para o lado errado, e é por isso que você enfrenta tantos problemas. Os problemas que você tenta resolver são todos inúteis. Para fazer você entender esse ponto, o Senhor Supremo, Aciona maya para que a gente entenda que a matéria é imperfeita e para que a gente vá na direção dele. Nos Upanishads encontramos um verso. Nos Upanishads está escrito, por que você dorme? Por que você continua dormindo? Vida após vida você está dormindo. Os sadhus dormem quatro, cinco horas, no máximo quatro. E talvez você dorma seis, sete, oito horas, mas na verdade você está dormindo enquanto você acorda também. Vida após vida você continua dormindo. O que significa isso? A sua consciência não está crescendo. É por isso que os Upanishads dizem Todas as bênçãos estão lá, esperando por nós. Por que você não as aproveita? Tente desenvolver sua consciência, tente dar um passo adiante. Mas nós não respondemos. É muito raro que uma alma condicionada responda a esse pedido de Krishna. Desenvolver nossa consciência é o que há de mais importante, é o que há de vital. Mahaprabhu fala de cinco. De, existem 64 maneiras de fazer Bhakti. Nove são selecionados por pralada, mas Mahaprabhu vai falar de cinco. Sadhu Sangha, Mathuravas, estes cinco métodos para fazer Bhakti são os principais. Se alguém se conecta com qualquer um desses cinco métodos de fazer bhakti, ele pode desenvolver uh, devoção a pacto que não haja nenhum tipo de aparada, nenhum tipo de ofensa no coração da alma condicionada. Existem diferentes tipos de nama parada que podem parar nossa vida espiritual, e nós vamos discutir isso um dia de Shambhaba. Os anartas também nos colocam em problemas, sim. Então, esses são os problemas que nós precisamos eliminar e enfrentar. Um dia eu estava indo na direção, eu estava indo aos Himalaias de Shambhava. Talvez em Kedarnath. E eu cheguei ao Rudra-kunda. Rudra-kunda, quer dizer lago, é um lago importante. Três rios vêm de três diferentes lugares e ali forma-se essa espécie de estuário. E ali existe uma corrente fortíssima. Se você perder o equilíbrio ali, a corrente te arrasta. Então, depois disso, tinha um lugar aberto onde os sados poderiam ficar. Tamaraj está contando de como foi a logística dessa viagem, de onde ele tomou prachada, etc. Sentimentos diferentes se manifestaram no coração de Maharaj, naquela Sim, viagem. E um dia um sado da Nimbarka Sampradaya, provavelmente chegou até ele e disse, Baba, o que, que você está pensando? Eu nunca tinha visto esse sado. E ele conversa comigo sobre as diferentes estátuas. E de noite nós ficamos ali juntos. E de manhã, o sado desceu e eu continuei subindo. Ele estava falando sobre as suas diferenças, experiências de vida, as experiências espirituais que ele tinha. Nós trocamos alguns pontos de vista de maneira amigável, uma relação amigável. Depois esse sado desceu e eu subi. E até hoje eu nunca reencontrei ele. Ele foi e nunca mais o ouvi. Dessa maneira eu estava pensando, está escrito no Bhagavatam, que as nossas amizades, as nossas relações, as relações de amor, tudo o que acontece no mundo material, é, como, é tudo como uma pensão, um hotel. Como uma, uma casa de pensão. Cada um vem de um lugar, nós dormimos no mesmo, no mesmo hotel e de manhã cada um vai para um lado. Essa é a nossa vida, as nossas amizades, nossos, nosso casamento, nossos amigos, nossos irmãos, tudo é assim. É como uma pensão, como um hotel, instável, temporário. Vasudeva Ji Maharaj e da fala Nós estamos aqui num hotel, num acampamento e nunca mais nos encontramos. Vocês podem ver que na, na praia às vezes uma areia está grudada na outra, um grão de, de areia está Uh, num torrãozinho todo junto e às vezes a chuva cai e despedaça aquilo e elas nunca mais se encontram. Essa é a nossa vida. Nossa vida é instável. Mas nós agimos de, uma, de tal maneira que nós estamos sempre condicionados. E não existe razão para que esse condicionamento continue. Não existe uma razão pela qual Há uma condicionada que é se colocar em posições desnecessárias. Krishna Lila, em Vrindavana Krishna, faz esse, esse Lila, esses passatempos. E pela ajuda dos passatempos do Senhor Supremo, eles nos ensina como viver a vida. Ele nos mostra como estar com as vacas, como viver. Essa, os passatempos de Krishna nos dá o segredo, do sentido da vida. Por que você vai fazer tanta coisa, fábricas, isso e aquilo, casamentos? Por que você vai fazer tudo isso? Tantos casamentos. Tudo isso é desnecessário. A Shiva deveria amar a Deus? Sim, ela pode se casar. Maharaja... Para as pessoas que têm afinidade, ah, devem se casar, não é que eh, não devam ah, haver casamentos. Mas essa afinidade deve estar lá e deve ser respeitada. Então, Krishna diz, vocês devem brincar comigo, vocês devem se relacionar comigo. E o Senhor quer nos fazer entender. Eu quero brincar com todos vocês, eu quero me relacionar com todos vocês. Esse é o sentido dos do passatempos de Krishna. Vejam, no início da civilização, como a vida vem até a terra. da civilização, Hoje em dia, as pessoas não têm tempo para pensar no Senhor Supremo. A civilização não era assim frenética no início. Mas se as pessoas parassem e pensassem profundamente, elas iam perceber que tudo isso que eles estão fazendo, todo esse comércio, essa criação de, de objetos, produção que é humana, que os seres humanos fazem, isso é uma loucura, isso é um delírio. Todo esse comércio, toda essa produção, está ligada à cama, à luxúria. e É por isso que eles fazem, produzem tantas coisas. Você precisa de algo, alguém vai li, produzir o que você deseja. E o mundo inteiro está brincando disso, produzir o que a luxúria alheia deseja. Se não existisse tanta luxúria, não existiria tanta briga, tanta disputa, tanto desperdício, por conta deste por esse desejo ininterrupto, as pessoas estão brigando, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo. O corvo, o corvo também pensa, eu preciso disso para viver minha vida, e ele vai e coleta lixo. E as pessoas fazem isso, estão coletando objetos inúteis, coletando lixo. O Prabhupada muitas vezes diz que Kishnetarabastu é a doença to coletar to collect tais coisas que não têm conexão Bajan. nenhuma com Krishna Bhajan. Coletar coisas inúteis na sua vida é a doença crônica da alma condicionada. A alma condicionada pensa, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Então, o mundo inteiro é como uma cerimônia para o karma. Ele é um ritual kármico mas as pessoas estão consumindo coisas que aumentam a conexão kármica delas com a matéria. Mas as pessoas esquecem o ponto central, o ponto principal. Há é todo mundo ocupado com tudo, com qualquer coisa, mas todos esquecem o ponto principal, Deus. Então os Upanishads, os Upanishads dizem, levante-se, você está dormindo como um morto. Os Vaishnavas, Enquanto eles dormem, eles estão pensando em Krishna e fazendo serviços. Mas para nós, o sono significa morte. Os Upanishads dizem, levante-se. Todas as bênçãos estão esperando por você. E você tem que recebê-las. É seu dever receber as bênçãos do Senhor, não sua escolha. Tente desenvolver sua consciência. Esse é o seu Kurosu, dever eterno. So, like, então, na época China da guerra China <laughs> when I entre a China e a Índia, eu era um menino de Xambaba. O governo... Deu uma instrução, desliguem todas as luzes, porque a China queria bombardear a Índia. Então o governo ordenou, desliguem as luzes. Se a luz saísse das janelas, a polícia prendia as pessoas na época. Uma grande guerra aconteceu, desnecessária. Um país quer atacar esse, outro país quer atacar outro. Existem documentos que explicam que em Marte existia uma grande civilização, mas essa civilização talvez tenha sido destruída por uma bomba nuclear, por alguma guerra nuclear. Um menino uma vez nasceu na Rússia. Ele se lembrava do que acontecia lá. Falou sobre isso. Então existem esses mistérios. Nós ouvimos essas histórias. Olhem para o céu de noite e pense quem sou eu. Da onde eu vim para onde eu irei depois dessa vida. Prabhupada Bhaktivedanta diz, todos devemos fazer essa pergunta, de onde eu vim, para onde eu vou. Mas todos estão ocupados demais com a vida material e não fazem essa pergunta. Como se você pegar uma faca muito apontada, é uma faca afiada. Os Upanishads dizem É, é como se nós estivéssemos correndo no fio dessa navalha. Se você apertar o dedo na navalha, você se corta, né? Mas você quer correr ali em cima. E esse é o verdadeiro significado do desfrute material. A cada passo você está se cortando. E você está chorando. O pai foi embora, o marido te abandona. E você o tempo todo está planejando isso e aquilo. No futuro eu vou fazer aqui, vou colocar o dinheiro nesse banco, eu vou fazer uma, uma segura, uma, um seguro. Quem sabe o que, quanto tempo você vai durar? Existe alguma gar garantia que você vai ficar velhinho? Não existe garantia nenhuma de quando nós vamos embora. Parikshita Maharaj. Ele recebe a notícia de que ele vai abandonar o corpo, que ele dura mais sete dias. E ele vai alcançar Bhakti nesses sete dias. Ele tem sete dias. Mas quem tem essa, a sorte de ter essa informação para se dedicar sempre a Bhakti? Nós, temos, nós queremos fazer seguro de vida, mas o melhor seguro de vida qual é? Você pode tentar fazer um seguro de vida. Você às vezes tem que enfrentar problemas para acreditar em mim. Você vai encontrar problemas e aí você vai se lembrar do meu harikata. Então vá, enfrente os problemas se você não acredita no que eu estou falando. Quando você cansar e se sentar, hum? você vai se lembrar de, do que eu estou quando dizendo. Como aquele Tridandi Sannyasi. Quando todos os caminhos estavam bloqueados. Quando todos os caminhos estavam bloqueados, todas as portas estavam fechadas. A família o abandonou, ele não tinha mais dinheiro, as empresas fecharam. Ele não tinha mais amigos. E aí ele realizou, isso é por uma, é uma benção para mim. Ele entendeu hoje o Senhor ficou satisfeito comigo. Caso contrário, como eu poderia desenvolver, ter desenvolvido essa consciência? A minha consciência depende de Krishna. Eu estou com 60 anos e eu nunca parei um minuto para pensar no Senhor. Mas agora a realização chegou, essa é a verdadeira interpretação que nós devemos fazer da vida. Aquele Senhor pensou, agora eu vou tomar sannyasi, porque eu não tenho mais, ninguém vai me ajudar, só Krishna pode me ajudar. Então esse sannyasi realizou. Essas são as bênçãos do Senhor Supremo. Caso contrário, como é que minha consciência poderia evoluir dessa maneira? Que bom! Estou sendo abençoado, então eu fui colocado nessa situação desagradável, perigosa, para desenvolver desapego. O dia que você desenvolve desapego, esta é a, é a bênção. Não pense que ganhar dinheiro é uma bênção, muito dinheiro pode ser uma, uma maldição. Você está sempre planejando ganhar dinheiro, se casar, fazer isso, fazer aquilo. Mas se o Senhor Supremo não aprova, que bênção poderia ser? O homem pode planejar, pode fazer, tomar decisões. Mas se o Senhor Supremo desaprova, o que você pode fazer? A nossa vida é como a vida de uma marionete amarrada num fio. Como uma marionete amarrada num fio que obedece à mão de quem a controla. Alguém uma vez disse. Uma pessoa veio na, na, na, pedir a benção, três ou quatro vezes, essa pessoa veio me encontrar de Xambaba. Uma vez em Vrindavan, muito tempo atrás, ele falou, Maharaj, eu estou com câncer no cérebro, eu vou morrer. Você pode me salvar? Eu falei, eu não posso salvar, meu guru pode salvar você. Eu não tenho poder nenhum, respondeu, Xambaba. Ele estava para morrer, esse senhor. Ele estava chorando. O pai, a mãe dele, a esposa, todos estavam chorando. Vai morrer. Câncer no cérebro. O doutor disse ele não vai sobreviver. Ele foi para o sul da Índia. O Maharaj está fazendo um determinado tipo de adoração. Ele disse Dalji, eu não vou lhe dar serva. Se você acha que é necessário, que pode ser bom. Você pode olhar para o caso daquele senhor. Eu não falei, por favor, salve ele. Não. Eu não tenho o direito de pedir e de, de dar serviço a Daudjim Eu sou um servo dos Vaishnavas. Então... Ele estava para morrer e voltou, Sarou. e ele me prometeu. Eu perguntei para ele, Xambaba, antes de orar por ele, eu pedi para ele, você promete que você vai fazer Haribajana se eu orar por você? Ele falou, prometo, mas ele não fez depois. E três ou quatro vezes ele veio me encontrar. Todas as vezes ele estava para morrer, ninguém ia salvar. Todas as vezes, ele mandava a informação, por favor, Maharaj, de novo eu estou doente. Um dia ele estava chorando, Maharaj, na verdade, na última vez, quando eu estava em casa hospital, ele estava falando a sua relação, quando eu estava em casa no hospital, então, uma vez ele disse para Maharaj, eu estava na cama do hospital, na próxima cama, o personagem morreu, então ele viu pacientes no hospital ao lado dele morrendo. E eles estavam todos chorando. E eu também estava quase morrendo. Estava vendo a morte de pé na minha frente. ele disse: ah, Eu estava vendo a morte na minha frente. Mas você me trouxe de volta. Eu disse: Eu falei, eu não. O Senhor mas, Supremo fez isso de chamada. A, a deidade para que Maharaj arou, Daudi, é uma deidade de Krishna que está imatura. Então, muitas vezes, ele encontrou com a morte, muitas vezes, disse esse, esse senhor. Você encontrou com a morte, mas você nunca acha necessário ouvir o Harikata? Ele diz que o escuta. Mas é assim que eles escutam. Se você ouvir um Harikata com todo o coração, Toda a sua vida vai mudar. Você vai poder salvar sua vida e é alcançar conhecimento eterno. Mas ninguém escuta com todo o coração o que fazer. Todos sabemos que nós vamos morrer. Morte é algo cujo significado literal nós sabemos, abandonar o corpo. Mas o que acontece, na verdade? Se você encontra com ela, como é que você vai ficar brincando de novo com coisas materiais? A vida está indo e você continua brincando. Se você realmente entende o que é a morte, se as pessoas entenderem o significado pleno da morte, elas param de brincar, param de gastar tempo, perder tempo com bobagens. Com o Maharaj, imediatamente ele entendeu o que era a morte. Ou como este outro, a personalidade, Katanga Maharaj. Ele decidiu numa fração de segundo. Disseram para ele, você vai morrer em 48 minutos. Disseram para ele, em dois muhurtas, em 48 minutos. Um muhurtas dura 40, 24 minutos. Ele falou o quê? 48 minutos? oito minutos? ok, eu não preciso de nada. Ele se concentrou em Krishna e alcançou o sucesso espiritual. Ele alcançou o sucesso espiritual em 48 minutos. Parikshit Maharaj alcança Bhakti em sete dias, mais do que suficiente. Se você for fazer sadhusanga sanga com todo o seu coração, com toda a energia do seu coração, assim como você se associa com sua esposa com todo o seu coração, você se associam com a sua esposa, com seu marido com todo o seu coração, mas você não quer se associar com o sado com todo o coração? O casamento pode acontecer, mas é a associação com o santo, com o Krishna. Você, não, você faz algum ajuste Você esquece se associar de alguma maneira Mas não totalmente Porque está todo mundo planejando algo Ninguém quer realizar Na nossa vida ninguém quer realizar Tattva Vigyan Ninguém quer realizar Guru Vaishnava O Senhor Supremo Um segundo dividido por onze. Um segundo dividido por 11 esse tempo é mais do que suficiente para fazer você alcançar a realização completa. Então, esse homem, saiu de casa. Para ouvir o Bhagavatam. Um dia ele ouviu uma linha do Bhagavatam. Ele ouviu este verso. Somente os sadhus são felizes. Sempre felizes como crianças. O bebê, se, o, se, se o papai morreu, ele continua brincando. O recém-nascido não sabe. Cadê o pai que não está? Se você falar para ele, seu pai se foi, ele não entende. Ele está brincando ali. O bebezinho não sabe. Ele não consegue entender. Uma vez eu li quando eu era um estudante. Eu estava na décima série. Os o significado é. é. Uma senhora muito bela, ela se casou por quatro anos e nasceu um bebê. E o marido estava trabalhando como soldado, ele era um militar. Então, você sabe que os militares você tem que ir com lidar com armas. E o marido foi atingido por tiros. Ele era um grande herói, mas morreu. É a regra aqui: se um militar abandona o corpo, então eles vão levar o carro desse militar, levar o corpo desse, desse soldado com, a, com as pompas todas militares, um carro, eles carregam o caixão com uma bandeira em cima e esse corpo, você só vê o rosto dele e o menino estava brincando ali eles trouxeram o corpo do marido para ela e essa senhora, essa, essa esposa estava como uma estátua ela não conseguia falar nada, ela ficou como uma pedra nem lágrimas saía dos olhos dela, nada o um menino brincando no chão e o corpo ali no quarto da sala dela e ela petrificada. E todas as pessoas choravam, mas a mulher não conseguia chorar. Ela estava tão chocada que as lágrimas não caíam. Ela ficou como uma pedra, ela não conseguia se mexer. Tudo, ela ficou paralisada, como se ela estivesse morta. E o menino brincando ali no chão. Quem é o pai? O menino não sabia, ele era um bebê. o que aconteceu? Uma velha senhora, de 85 anos, aquela senhora tinha experiência, ela olhou para essa cena, ela falou, o marido se foi, ele morreu na guerra. E a mulher também vai morrer desse jeito se ela ficar catatônica. Quem vai cuidar desse bebê? Se ela ficar catatônica desse jeito, a mulher ficou em choque horas, horas. Então essa, inteligente, essa senhora foi muito inteligente. Ela pegou o bebê no, nas mãos e colocou no colo da mãe. Ela foi muito inteligente. Ela pegou o bebê colocou no colo da mãe, e aí a mulher começou a chorar, ela saiu do estado catatônico, e ela pode se lembrar do, do fato que ela precisava cuidar do menino sozinha, então ela começou a chorar e realizar, se você não chora, se você não sente sofrimento, você pode ter doenças as, quando, as, quando a emoção sai, você se livra desse peso, se as lágrimas vêm num momento de dor real, é muito bom. As pessoas encontram um momento, contam problemas sucessivos, mas elas nunca decidem fazer Haribajan. Né? Mas, ultimamente, Nós respeitamos, mas o Bhagavad queria provar all religion, all religion que todas as Muntagos, religiões and going to with elas se unem with com o Bhagavad-Dharma, com a espiritualidade like all eterna. All como todos os rios que se unem no oceano. É algo que é necessário, o rio Volga, o Mississippi qualquer rio. Mais cedo ou mais tarde, eles encontram o oceano. Então, todas as religiões tem muitas religiões ligadas, muitas ao corpo, tem religiões muito ligadas à mente, mas todas essas religiões, elas não estão, talvez, lidando com o segredo né, do espírito puro da alma, tudo isso está descrito somente no Bhagavatam mesmo que se você ler os Upanishads, se você não for elevadíssimo, você não vai entender os Upanishads. Eu posso dar 108 livros, 108 Upanishads. Você sabe? Existem 108 Upanishads. 108 Upanishads existem. Então existem muitos Puranas. Se você estudar todos eles, você vai me dar a essência? Mesmo lendo os Upanishads, você não vai entender se você não for guiado pelo Devoto Puro. Se você ler os Vedas também, você não vai conseguir entender. O extrato dos Vedas são os Upanishads. E o Vedanta é o ponto principal. Ele tem pontos principais, não um ponto só. Vedanta tem vários pontos. Então, dos Vedas, tudo se você extrair está na forma do Vedanta. Então, a, a Índia é a terra dedicada à cultivação espiritual. Por isso que todos querem atacar a Índia eles querem arrancar todas as propriedades da Índia a Índia era o país mais rico do mundo a Índia continua sendo o país mais rico do mundo ninguém sabe o dinheiro, o ouro, as propriedades foram levadas embora de maneira cruel mas mesmo até hoje a Índia é o país mais rico do mundo mas você não sabe você não conhece os, os, as, as riquezas que existem nos Himalaias? Quais são essas fontes naturais? Tudo depende de fontes naturais, não? Na economia você fala de uma maneira, um país desenvolvido, eles são desenvolvidos porque eles conseguem extrair fontes, é, riquezas naturais se Você consegue mobilizar as suas um, As suas De recursos Seus recursos naturais A Índia continua sendo rica Mas ninguém sabe Principalmente de, de acordo com, com a, a propriedade espiritual Mas mesmo até ouro A maior é, Depósito de ouro privado Do mundo são as mulheres indianas. Está aí. Parênteses. Então, e depois de todos os ataques, ninguém conseguiu mudar a Bhava. A Bhava é baseada na realização no do coração dos indianos. Não foi criada por um homem. Não foi criada por um homem para que você possa fazer algo muitas pessoas invadiram a Índia, mas eles não conseguiram matar a cultura eterna Até hoje o Sanatana dharma é o Sanatana dharma você pode tentar ao melhor para tentar destruir, você não, então, eu tardava, mas você não vai conseguir. tem então, estado discutindo muitos tátuas secretos em relação a esses 24 gurus desse Yogi que Jadu Maharaj encontra. E finalmente. Então, nós precisamos entender que existem cinco tipos de desfrute básicos. Se você se sentar e calcular, qualquer tipo de desfrute, tipo de desfrute vem. um link com Todo tipo de desfrute está conectado a um desses tipos. cinco tipos. É, selecionados, é, apontados pela literatura védica. Você vai ver que esses cinco tipos de desfrute estão na base de qualquer tipo de desfrute que as pessoas possam inventar. Ou som, ou toque, forma, aparência, beleza, alguma coisa que você quer desfrutar pela beleza, então, o som, o toque, a visão, como nós dissemos ontem, todos estão ocupados com forma e aparência, então essa jivatma, ela nasce nessa vida, como por exemplo, Maharaj está falando de uma senhora que nasceu no Nepal que era lindíssima. Uma mulher muito bonita. Existem muitas mulheres bonitas. Mas a beleza dessa senhora era tão especial que ninguém queria deixá-la se casar, porque os homens competiam tanto por ela que eles eram assassinados. O nome dela era Amrapari. Então até os reis se, se, se disfarçavam para encontrar com ela E o, e o governo decidiu declará-la como prostituta nacional Porque não tinha como Todos poderiam chegar até ela Porque as pessoas estavam morrendo por causa dela Se matando por causa dela E o governo interferiu Então existem dois tipos de Buda, Então Krishna, uh, Maharaj não está falando do Buda Avatar, Bhagavan Buda. ele está falando de Siddhartha, aquele príncipe no Nepal que vai dizer que ele era Buda. Siddhartha também foi se encontrar com ela, diz a história que ele foi abençoá-la. Então, se eu disser que essa Amrapali, que nasceu como uma mulher tão bonita que o mundo inteiro se matava por ela, se eu disser que no nascimento seguinte, ela nasceu com uma, com uma mulher horrível, toda deformada, a mesma, aquela mesma alma, nasceu com uma família tribal muito feia. Você vai lutar por ela? Ninguém lutou por ela. Essa é a magia, o feitiço de Maya. Como um mágico que faz tchumf. Ele corta uma moça em dois pedaços, um pedaço para cá, outro pedaço para lá. Claro, é claro que ninguém cortou a menina, mas todos acham que o mágico cortou ela no meio. Uma vez existia um mágico de fama internacional. Ele era indiano. Ninguém podia descobrir seus segredos. O nome dele é Pisissarka. Em então os mágicos fazem mágica no palco, mas ele fazia mágica em qualquer lugar, nos lugares abertos, em praça pública. Um dia ele estava fazendo uma mágica na, na, acho que na estação de Bombay, de Mumbai. Os passageiros estavam saindo do trem. O trem atrasou. O Maharaj também teve que atrasar por causa desse trem que teve problemas. Ele estava querendo ir para na Puri. E aquele tolo que está ali também estava comigo. Uhum, tá falando por hum, E ele fez a gente perder o trem várias, várias vezes. Maharaj, eu perdi o trem. Ah, então você vai para o inferno? Eu vou para um trem, vou pegar outro trem para outro lugar. Seu, esse tolo. Gastar aquele dinheiro e comprava um um, um, um um trem, tinha que comprar o bilhete de novo. E ele depois chegou lá, Maharaj eu vim, eu não sei como que ele chegou lá, me encontrou em Kanpur, depois de ter perdido o trem. Ele me encontrou depois de é, 1.200 quilômetros de manhã, como que eu vim? Eu tive que gastar mais dinheiro, respondeu por um show, para ele. Então, todo mundo desceu desse trem para ver a mágica desse homem que ia ser na praça, na frente da estação. Então, então o que, que ele fez? Ele fez o trem desaparecer, o trilho. E todo mundo falou: cadê o trem? As pessoas saíram do trem para ver a mágica, e quando eles olharam para trás, o trem não estava mais lá, o trem tinha desaparecido. Esse tipo de mágica ele fazia, Psi Sarkar. Se Psi Sarkar pode fazer isso, o que, que Krishna pode fazer com a sua maia? Uma vez esse mago, ele chegou uma hora depois. Eles ficaram muito bravos, por que que... Eles olharam para o relógio quando ele chegou, eles estavam todos bravos que ele tinha atrasado uma hora. Ele subiu no palco e todo mundo estava gritando ele, com ele. E as pessoas olharam para o relógio quando ele chegou e ele estava pontual. Eles ficaram uma hora olhando para o relógio e no relógio todo mundo estava tava atrasado. E de repente ele subiu ali, todo mundo bravo, o público bravo com ele e os relógios estavam pontuais. Se um mago tem esse poder, que poder você consegue receber? Dentro de você, se você orar para Krishna, se você fizer vida espiritual verdadeira. Nosso Bhagavandas Babaji Maharaj, ele desapareceu e apareceu em Vrindavanam. Você acha que um mágico como Pisces Sarkar pode comp competir com Vaishnava Puro? Ele estava em Karna e o corpo dele apareceu em vrindava Os Vaishnavas podem alcançar um poder incrível. Eles podem fazer qualquer coisa. Na vida do meu Guru Maharaj, eu ouvi isso. Uma moça chegou com um câncer no sangue. Ninguém podia salvá-la, nenhum médico podia salvá-la. E ele salvou a moça. Ela está viva até hoje. O Guru Maharaj nunca falou para ninguém que ele tinha feito isso. O Tirubhava dele, nós vamos falar sobre isso. De Bhakti Pramod modo perigoso. Para Bhakti Siddhanta, ele tinha os 18 siddhis, todos os siddhis do yoga, os poderes místicos do yoga. Prabhupada tinha dezoito e mais dez. Prabhupada Danta. Ele nunca tentava usar isso. É, o Vaishnava não usa isso. Você não alcança Bhakti se você usar seus poderes. Prabhupada quando era é pequeno, alguém perguntou para ele, você pode me dizer? A data exata, onde eu, quando eu vou morrer? Um homem perguntou para o Prabhupada. Ele era um menino ainda para Prabhupada Bhaktisiddhanta. Ele era um astrólogo famosíssimo. As pessoas estudam isso até hoje. Então essa, ele tinha um, um aluno. De Prabhupada Bhakti que quando ele era professor de astrologia. Então esse homem pergunta: Você sabe o dia que eu vou morrer? Prabhupada calculou: Ele era menino. Ele falou: assim, Você vai morrer nesse tal ano, nesse mês, nesse dia, nessa semana e nesse dia. E nesse horário, e nesse segundo, você vai morrer. Quando Bhaktivinoda ficou sabendo que o menino Bhimala Prachada, Siddhanta, quando era menino, Bhaktivinoda ficou muito bravo. Por que você falou? Por que você falou? Por que, que, você, falou? Por que, que você contou para ele? Ele perguntou, pai. Nunca faça isso de novo. Não dê isso para ninguém. Porque ele pode perder toda a sua energia. Então, todas as pessoas têm os frutos do karma para receber, mas quando você sabe que você vai morrer, você pode parar de agir. Então, ele disse, a partir de hoje, nunca mais dei essa informação para ninguém. E nunca mais ele disse isso para ninguém. Ele dizia, eu não sei. Quanto conhecimento, quanto poder ele tinha. Ele tinha os 18 poderes místicos em Prabhupada Bhaktivedanta. Mas ele nunca usou nada disso. Nunca tomou vantagem disso. Mas a gente quer fazer astrologia, astronomia, a prática, descobrir tudo. Nós não queremos depender 100% do Senhor. Esse é o nosso problema. Nós vamos discutir isso de tarde. O Padre do Chaitanya Mata, um dia de noite, Prabhupada estava cantando os um santos nomes no seu Bhajan Kutir, e um, um, dia, dia, um dia, um dia, Prabhupada saiu do quarto, saiu correndo e foi até Yoga Yogapit. Tinha um devoto lá fazendo Harinama, ele viu, Prabhupada saiu correndo, Baksidanta saiu correndo do quarto, no meio da noite. Jogapit estava aberto, não era, naquela época não tinha muro, só tinha o templo lá. O Prabhupada correu lá. E aquele homem, o devoto correu atrás dele. Ele observou. O Prabhupada chegou lá. E os semideuses estavam lá adorando o Prabhupada. Ele viu de longe, os Gandharvas, os semideuses, todos ali estava tudo iluminado ali, ele falou o que é isso, ele ficou petrificado, como se tivesse visto fantasmas, semideuses, os Gandharvas, os Kinnaras estavam ali adorando Prappada Bhaksidanta. Esse é Prabhupada, ele, ele falou, nossa, como que a gente pode é, ocupar o lugar de Prappada Bhaksidanta? Nenhum senhor pegaria o lugar de Baksidanta. Krishna não pode ocupar o lugar de Prabhupada Baksidanta. Ele era muito elevado. Então, nossos diferentes tipos de pedidos de, de anavilas, nossos desejos separados podem nos colocar em problemas. Nós nos colocamos em problemas. Uma vez perguntado para a propada, quem nos coloca em problemas? Nós mesmos. Muitos disseram em uma forma escrita, sejam prontos para o Barthi Eu vi o então, se eu que eu vou morrer amanhã, eu Então, o Gurudeva disse: se eu descobrir que eu vou morrer amanhã, eu melhor, porque daí eu fico And concentrado nos pés de lótus de Krishna ainda mais Mas, finalmente, alguém disse, ninguém pode te ah, então, alguém tinha previsto a morte, talvez, de Gurudeva, se eu não me engano, do que Maharaj está falando. E depois, um, ele, Gurudeva disse, ah, que bom, se eu for morrer amanhã, eu vou me concentrar mais ainda. E aí, um outro astrólogo de Varanasi falou, não, essa previsão está errada. O Prabhupada dizia, ninguém pode matar você. Se o seu karma está marcado, você tem que seguir o que o karma fala. Um astrólogo, um grande astrólogo disse sua filha vai morrer hoje. Hoje ela vai morrer. Como é possível? Ela estava dentro do quarto. E dentro do quarto ela morreu. Estava tudo fechado. Se está escrito na sua sorte, você vai ter que passar por aquilo. Então o elefante, elefante encontra, é ele é o desejo que ele tem pela pelo elefante fêmea é o que faz ele ser aprisionado. E assim, aquele sado aprende do elefante também, como Guru. Então, quando diferentes tipos de luxúria vêm dentro do nosso coração, toda a nossa racionalidade, nosso julgamento se vai. Como a cânfora, cânfora que você usa para o arati. Você põe a cânfora ali sozinha e ela evapora? Com quando a luxúria entra no seu coração, todo o seu conhecimento, sua racionalidade evapora também. Nós vamos falar sobre isso. Está escrito no Chaitanya Charitão, isso. Nós temos tanta sorte que nós temos Christian Das Kaviraj Goswami, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Diva Goswami Pada. You bring any in Não tem problema de escrever a solução de tudo. In world no mundo inteiro. any solution. They can each other no solution. This way I can show you Dessa maneira, eu posso mostrar para vocês o que Krishna Das Kaviraj está dizendo. Como um fantasma que entra dentro de você, você perde a consciência e agora o fantasma vai guiar você. Você pode tirar roupa, você pode dançar, você pode, dançar pode dar cambalhota, pode matar alguém. Essa é a condição da alma é condicionada. Elefante, elefante, elefante, elefante, elefante, she elefante, é um grande candidato natural, porque eles são dirigidos por instintos naturales. Aqueles bens e bens, aquelas bens e bens, são dirigidos por qual é a diferença, Maharaj está dizendo, entre um homem e um animal? Qual é a diferença? Maharaj está citando Muni. Nós vamos explicar este verso mais adiante. Não corra na direção do fogo. Não se queime, cuidado. Alerta. Os Moshnabas estão sempre dando alertas. Então, de repente, tocou uma sirene e todos Mas sabiam que os inimigos, inimigos iam bombardear. Todos tinham que se esconder. O Vaishnava é assim, ó. ele é como o alarme careful, da guerra. Be careful, be careful cuidado, cuidado, o, o bombardeio de maia está chegando você pode ir para Cuidado, o dia que você vai andar no corpo está chegando. Só a chinava sem esse alarme. A de amanhã, eu tenho que going to live on this earth and so on. i can go on discussing about this only this you know huh?